Muito obrigado, Sr. Secretário. Relativamente a este voto é manifestamente caricato esta obsessão da, da direita municipal de Lisboa com esta questão dos brasões coloniais desta praça que, como já foi aqui recordado, foi ela toda alterada para uma exposição de propaganda do, do regime fascista. E é também curioso uh, ouvir aqui alguns Senhores Deputados, como o Senhor Deputado do, do MPT, dizer que o colonialismo não prejudicou nada nem ninguém ou o Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS, a referir que a retirada, dos, a retirada dos, dos brasões é preconceito ideológico. Eu assumi que, sendo nós todos aqui democratas, teríamos todos preconceito ideológico com regimes autoritários e com o colonialismo. E, portanto, nós opomos completamente à manutenção destes, e até à construção deles em pedra, seja naquilo que for, não se trata de uma questão sequer de recordar a história, porque a história, efetivamente, ela não pode ser alterada e nós temos que estudar e conhecê-la, uh, e conhecê-la a fundo para não a repetir. Uh, e portanto, se os senhores deputados quiserem um, que, aquela, que aquela praça tenha um centro interpretativo que explique, a toda a gente que queira visitar o que é que efetivamente foi aquela praça e porque é que a Praça do Império existe hoje em dia como existe, e, e foi assim, e foi assim uh, uh, pensada, pensada, uh, estamos totalmente abertos a isso, porque isso é que é recordar a história. Recordar a história é estudá-la, é analisá-la, é perceber as partes boas e as partes más. Não é continuar a viver dentro dela e não é continuar a querer recriá-la com brasões, com uma suposta identidade. A, a, a direita que tanto critica o identitarismo de algumas forças políticas fala-nos aqui de que isto faz parte da nossa identidade, senhores deputados, não faz parte da identidade do Portugal democrático e não faz de todo, nem deve fazer parte da, da nossa identidade hoje em dia. É história, sim, vamos recordá-la, não vamos esquecê-la, vamos conhecê-la, mas isto não é a nossa identidade. Obrigado.